Você, nós precisamos, num momento como esse, apli aplicar antivírus, antivírus é, emocionais, né, das emoções aflitivas, né? E a melhor forma de você aplicar antivírus emocionais, né, mentais, para a mente nebulosa, para a mente apressada, para a mente aperreada, para a mente auto-obsessiva, porque muitas vezes nós, nós estamos nos destruindo, né? Às vezes eu me pego pensando em coisas, mas de onde é que raio está vindo isso aqui, esses pensamentos tão ruins, né? Então, se você não tiver cuidado, gente, a negatividade do que a gente acreditou em algum momento, ele vem, aqueles lixos todos, né, vem todos aqueles lixos emocionais, aparecem. Né? Então, é, nós precisamos estar atentos o tempo todo para não deixar né, essa poluição né, tóxica, essa toxicidade dos nossos próprios sentimentos, emoções, e pensamentos tóxicos nos destruírem porque destrói é isso que faz você adoecer tá